Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe aqui falando, grava gravando nesse vídeo aqui para falar sobre o meu Melano Wage tá? é, Tenho dois alertas muito importantes para você que vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final Para que eu possa deixar bem claro para você se o Melano Wage funciona ou não tá? Se tiver alguma outra dúvida pode deixar aqui nos comentários que assim que eu tiver disponibilidade Eu vou responder você e te ajudar da melhor maneira possível, pode ter certeza disso Bom, o melanoê, gente, eu quero deixar bem claro que ele funciona e que vale muito a pena o investimento, tá? Ele é um creme à base de aminoácido e aloe vera, que é utilizado principalmente para tratar melasmas, tá? Que são aquelas manchas pequenininhas que dão na pele e com o passar do tempo algumas pessoas acabam agravando essas manchas, o que desenvolve aquelas manchas maiores e que escurece a pele da pessoa, Tá? O Melano Age ele funciona da seguinte forma, com os primeiros 7 dias, tá gente, eu quero deixar bem claro para você que ele não vai resolver o seu problema do dia para a noite, então presta bem atenção nisso, Esse é a primeira alerta que eu tenho para você, é, ele não vai te resolver de um dia para o outro, tá? nos primeiros 7 dias você vai começar a notar um melhora na sua pele, você vai ver que tem algo diferente realmente acontecendo, que a pele sua está modificando, com 15 dias, mais ou menos, 15 a 17 dias, nós começamos a notar a pele mais hidratada, tá? Que você vê que a pele já não está tão flácida, é, as linhas de expressão você já começa a notar que elas estão com menos força, tá? E com 30 dias você começa a ver o bons resultados mais nitidamente, tá? O aconselhável mesmo é que se utilize por no um mínimo 90 dias, Principalmente porque se você adquirir três frascos, eles não te cobram FET. E isso é bem bacana, tá? E nos ajuda bastante. É, quando, você, quando nós adquirimos também o ano Age, nós entramos em um grupo VIP do WhatsApp, tá? Onde tem especialistas que nos ajudam é, a utilizar da melhor maneira nos ensinam como utilizar para ter melhores resultados e a forma mais segura. Uma das dicas bem importante que eles nos dão lá é a respeito de sempre utilizar o protetor solar, tá, para poder utilizar o meu ano Então para você ver que realmente funciona. E também é, eles nos dão três e-books, tá, que são PDFs digitais que chegam no nosso e-mail e esses PDFs vêm dicas e vem nos ensinando como ter uma pele mais saudável naturalmente, ou seja, para que a gente consiga manter os resultados do meu ano hoje sem precisar utilizar é, produtos químicos e nem nada disso. Então a empresa é tem bastante confiança, tá? E eles confiam tanto no trabalho deles que eles nos dão 30 dias de garantia. Tá, então, para você ver a seriedade da empresa. Se dentro de 30 dias a gente não estiver satisfeito, nós podemos pedir o reembolso por completo. É, a entrega, a gente, é bem rápida. Eles pedem de 5 a 10 dias, mas dependendo da região da a gente chega até lá de 5 dias. Então, é bem rápido e vale bastante a pena o meu ano-wage. E um ponto muito importante também, para que a gente não fique perdido, eles nos deixam... É, nos enviam o código de rastreamento, tá? Para que assim que o produto é enviado, a gente consegue rastrear pelos correios a entrega do meu Age. O segundo alerta que eu tenho para você, bem importante, é sobre o, o site oficial, tá gente? O meu Age é vendido em um único site. No site oficial deles, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário, lá você vai ver que eles realmente falam que eles não vendem por outro site anunciar esse o oficial que eu estou deixando aqui, tá? Eles não vendem para o mercado livre na OMX. Então fique esperto para você não perder seu dinheiro e muito menos adquirir um produto falsificado, tá? Então é isso, eu espero ter ajudado você e que se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que assim que eu tiver disponibilidade, eu vou responder você e te ajudar da melhor maneira possível, tranquilo? Daqui uns um 7 a 15 dias eu vou estar postando outro vídeo para falar mais sobre os resultados com o meu Anuation. Valeu!